A Bayer está presente na 27ª abertura oficial da colheita do arroz, trazendo soluções para o arroz e também para a soja. Comigo, Eduardo Goulart, que é agrônomo de desenvolvimento de mercado da Bayer. Então, o que o pessoal está conferindo aqui no stand da marca na 27ª abertura da colheita? Olá, telespectadores do site do AgroLink. Prazer em recebê-los no stand da Bayer. Bom, a satisfação para nós uh, hoje ter um evento do tamanho uh, da abertura da colheita na metade sul do Rio Grande do Sul, antes vista por uma região de arroz, orizícula, e hoje a gente tem esse cenário aqui atrás que é a soja. Né? Então a área de arroz está se beneficiando com essa rotação em soja. E olhando para esse agricultor, que é o mesmo cliente de soja e de arroz, a gente fez uma parceria junto ao IRGA para selecionar materiais adaptados para a rotação com arroz irrigado. Então, nós estamos de frente de um lançamento feito nesse evento, que é a BS IRGA 1642. É um material extremamente adaptado para essa questão de várzea. Tolera muito mais o encharcamento que as variedades anteriormente utilizadas, as variedades, uh, em geral, adaptadas para coxilha. Então, a gente tem um material hoje que tem uma condição de atender tetos produtivos muito alto com toda a capacidade de entender o perfil do, de solo que a gente está trabalhando e se desempenha altos potenciais produtivos, mesmo em condições adversas de encharcamento, aonde se o agricultor tivesse optado por uma outra genética, ele poderia ter que fazer um replante ou perder drasticamente as produtividades. E paralelo à genética, a gente também está apresentando para os nossos clientes o programa de primeira sem dúvida, que é uma estratégia da companhia de controlar doenças nos cedos, com o melhor produto. Então esse produto se chama FOX, é uma realidade hoje no Brasil inteiro, a, o controle de um produto de amplo espectro que vai controlar todas as doenças, principalmente na fase inicial da soja, entregando para as próximas aplicações uma soja com, sem fonte de inóculo e que essa genética consiga expressar máximo o máximo potencial produtivo. Para o arroz, o que o pessoal da Bayer está trazendo? Então, a, o arroz também a gente tem a estrela que se chama Star Reis, é um produto que trabalha o um manejo de resistências de plantas daninhas. Então, é um herbicida que vai estar fazendo uma rotação de ativo e prolongando as tecnologias já existentes no mercado. É um produto estratégico para controlar plantas daninhas resistentes. É um produto que está indo em todas as misturas de herbicidas, principalmente no mercado de resistência. E junto ao herbicida, a gente protegendo essa planta na fase inicial contra a competição, a gente tem um produto muito estratégico eh, para controle de doenças também, que se chama Nativo. Um produto indicado principalmente para a variedade IRGA 424 RI, onde o problema principal dessa variedade são manchas folhares. E é o produto que tem no mercado hoje com maior número de registro para manchas e controle de doenças na cultura do arroz irrigado. O pessoal está tirando as suas dúvidas, né? Os produtores que vêm até o stand tanto sobre o arroz, que é o foco, né? quanto sobre a soja. Ah, sem dúvida. Eu acho que o evento tem um, uma característica única, que é fazer grupos e todos os grupos passam por os estandes. A gente tem uma interação com cada agricultor, com cada cliente. O stand depois fica aberto também para todo mundo conseguir ter o contato com nós. Tirar uma... Acaba sendo uma troca, né? A gente... Uh, como agente de informação, como produtor de alimentos e de informação, ganha muito com um evento desse, porque o agricultor acaba tendo contato, traz a sua realidade, ele sai daquela ilha dele, lá onde ele está com aquela dúvida e consegue trazer, com somos com 10 colegas aqui trabalhando, entrega sua dúvida, a gente pega o contato, consegue fazer uma visita e individualizar, digamos, uma assistência depois mais direcionada para esse cliente que está com certeza tendo a oportunidade de, de ter o contato com as nossas marcas e com os nossos profissionais no estande. Perfeito, obrigada. Ok, um abraço a todos.